Oi, oi, pessoal, tudo oi, bem? Pessoal. Hoje a gente vai fazer o um vídeo da casinha, Lelê? Sim! O número 3! Sim. A gente vai mostrar como que fez aqui, o que, que o vovô aprontou? Prontou, o tijolo! O tijolo! Isso aí, vamos mostrar pra eles como que tá a nossa casa? Sim! Você tá gostando? Sim! Tá feliz? Sim! Animada? <risos> e yeah. Tá bom, pode ir lá brincar. Tá você a gente ficou é três meses sem gravar por conta que o a construtora não devolveu nosso dinheiro ainda. A gente teve que entrar com o um novo processo de cobrança. Então a gente foi fazendo com o nosso dinheiro, foi pegando um pouquinho, foi comprando material, comprou, mas pegou mais um pouquinho de dinheiro. Comprou mais um pouco de material, não pra não ficar um negócio repetitivo Ah, aumentou um tijolo de um quarto, ah, aumentou o tijolo do banheiro Eu esperei dar uma levantada boa é, para mostrar pra vocês os valores que a gente gastou E como que tá aqui, agora a gente já tá mais animado Mesmo com essa falta de pagamento, né? De devolver nosso dinheiro, mas a gente tá mais animado Porque já tá com cara de casa, já tá assim Já, já, tá, já, tá, já, tá, já tá animado já então aí eu vou mostrar pra vocês né, como que tá aqui e, e vou mostrar os valores que a gente gastou, os materiais que a gente teve que comprar E bora lá assistir o vídeo Ó gente, já tá com o muro já bem alto agora Já colocamos nosso potinho de, de água novamente Espero que ninguém roube dessa vez, já tá tudo certinho já pra colocar o portão, o muro ó. Conta de lá, gente, só faltou a gente completar essa parede e essa daqui. E daqui, ó. Porque acabou o dinheiro de novo, né? Então a gente tá dando um fôlego aí pra começar de novo. Já temos já o formato da porta. Agora dá pra vocês entenderem melhor, ó. O que eu falei, aqui vai ser a cozinha, a janela aqui, eu vou fazer um balcão. Mostra de novo. Aqui a, a janelinha, né? Vou fazer balcão tudo aqui. Aqui também. Eu vou colocar umas banquetinhas aqui. Porque eu não vou conseguir colocar a mesa aqui dentro. Porque o espaço é grande, mas mesmo assim ficou pequeno. Porque a minha mesa é bem grande. Então a mesa tem que estar lá fora depois. E depois você ainda tem a escada, né? E aí que a, que a escada ela diminui mais ainda nosso espaço. Aqui fica uma porta grande. Pra gente ter acesso à lavanderia. Esse lado que vai ser a lavanderia e onde vai ficar a casinha do gás também aí vindo para cá a gente tem o um corredorzinho para entrar no, no banheiro e no quarto nosso banheiro nosso quarto de primeiro quarto de baixo a gente vai entrar primeiro com a parte de baixo pronta Pra depois começar de cima E aqui eu preferi fazer um closet do que fazer um banheiro Porque o banheiro já é bem ali do lado Então como eu odeio guarda-roupa dentro do quarto, gente Eu preferi fazer um closet que eu enche aqui de prateleira E coloco tudo mais aqui dentro E como a casa vai ficar desmontada ainda Porque eu já tenho dois quartos onde eu moro Então ainda vai ficar algumas coisas desmontadas Até a gente terminar a parte de cima Então vai ficar guardada aqui já tá? Já tem até a de janela. Ai, tô muito empolgada. E foi aqui que eu comecei o vídeo, gente. Na minha sala, na minha cozinha. E eu vou mostrar falar pra vocês agora o tanto que a gente gastou nesses três meses. Então a gente é, tivemos que comprar mais dois mil tijolos no um valor de 1.480. A gente comprou 14 sacos de cimento, no valor de 420 2 Vedalite no valor de R$ R$77,00. 5 kg de arame, R$60,00, porque os arames que a gente usou para fazer a, a caixaria da... É a caixaria que fala, né? A gente comprou 1 um metro de areia fina, no valor de R$100,00. 6 pilares, que é esses daqui, ó, que é do... Já da estrutura do sobrado. Esses seis pilares saíram no valor de R$ 894,00. Uh, quatro treliça H8, que é essas, essas comum aqui, ó. Que a gente teve que colocar lá no muro na frente. Uh, a gente comprou também duas barras de um quarto, que é esse daqui, ó, mais fininho. que a gente coloca é, no meio, quando dá um metro, meu pai coloca em tudo pra dar mais a firmeza aí. E a gente comprou... Qual foi o valor da de um quarto? Ah, de um quarto foi no valor de 66 reais. E a gente também teve que fazer o alvará de construção, porque na verdade já tinha, a construtora, excelente construtora, ela deu a entrada lá na prefeitura e não falou pra gente que tinha dado essa entrada. E quando a gente não tava conseguindo pagar mais o mais o terreno, aí mandava mensagem lá com a pra para o empreendimento, ele falavam, ah, ele tem que pagar o, o, o, o imposto que está atrasado. Não era o imposto, era esse alvará que estava lá e a gente não estava conseguindo pagar. Que foi no valor de 228 reais Ficou um ano lá esse alvará, a gente não sabia. E aí agora no comecinho do ano deu esse problema aí que não conseguia pagar. Quando foi ver tinha esse alvará, a gente não estava sabendo. Então, nesses três meses a gente gastou R$3.445,00. No valor total já de obra, desde o primeiro vídeo, segundo, terceiro, dando valor total de 13.240 é isso? Então, gente, é, a gente gastou esse valor para ficar aqui desse jeito que tá, vamos ver se esse final de semana a gente consegue terminar, que ainda tem cimento, tem dois sacos de cimento lá ainda, né, e um pouquinho de areia para terminar a, a, a, essas, essas aqui essas caixas? Dá uma Sim. Raquinha. Nessas caixas. Para terminar aqui também, já fazer certinho. E vamos ver aí como que vai já ficar o... o pisolagem, né? Que é bem caro. A gente já deu uma orçada aí. Tá no valor de mil 4.500 Fora ainda o... o concreto usinado, né? Que vai ter que ser. Que aí também é bem caro, já tá no valor de 3.500 Então aí somando já dá uns 8 mil já, né? Só para fazer. A parte da laje Bom, então é esse aqui que eu tenho Pra mostrar hoje pra vocês Já tá bem, já é, Avançado aqui, assim, do jeito que tava Antes do último vídeo Espero que vocês gostem Continua seguindo a gente aí é, Deixa seu like Compartilha e um super beijo Tchau